Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa fantasia de de carnaval, né? Então, no PDF vem o Rei Momo, né? O esse colar aqui do Rei Momo e o vestido de carnaval, né? Então é uma fantasia que é para os dois, para o menino e para a menina, né? Olha só que maravilha que é, a gente vai estar tá fazendo hoje aqui no canal, essa fantasia será o um molde bônus para o mês de janeiro lá no grupo temático, aquele grupo que paga 35 reais pra entrar e depois todo mês 15 reais e todo mês eu coloco uma fantasia lá, né? Um tema lá, uma roupa com um tema lá pro pessoal, tá bom? Então hoje a gente vai fazer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 não é mesmo, Sofia e Leon? Nós vamos gostar, encontrar vocês, conhecer vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas, antes, roda a vinheta! Então, tá aqui, gente, os nossos moldes, né? Os nossos materiais pra gente fazer a nossa fantasia... Carnaval tá aqui, né? Lembrando que essa fantasia, esse PDF, esses moldes é para menino e menina, né? Essa parte aqui de baixo é para os meninos, é para colocar no degote, fazer aquele colarinho, né? Do rei momo para meninos, né? E para menina é a sainha, né? Com os suspensórios, né? Esse molde vai ser molde bônus para o nosso pessoal lá do grupo temático, tá bom? não tem para vender é um molde exclusivo molde bônus e exclusivo olha só né só no grupo temático animania que você encontra isso não é mesmo então tá pessoal vamos ao, aos materiais então gente vamos lá esse molde aqui você vai talhar dez vezes tá cores variadas tá esse molde da saia aqui dez vezes aí eu tô usando setinha aqui tá gente esse aqui é o de menino, então você vai talhar dez vezes também, tá? Dez vezes, cores variadas, cores alegre, para o carnaval mesmo, tá? Dez vezes, cores que vocês tiverem aí. Eu tô usando cetim, tá? Uma argola, vocês vão precisar também de uma argola, tá? Pra gente estar tá colocando a guia, a nossa guia, tá? Você também vai usar dois velcro para o vestido e dois velcro para o colarinho, né? a roupa do menino, OK? A dica que eu dou hoje para para o teu vestido, né, ficar mais forte, não ter perigo de abrir, já que você vai usar véu, o pessoal tem falado muito, né, que tem medo de abrir, usar esse fecho aqui, ó, para pôr tanto na cintura quanto no, no pescoço, né? Vai ficar mais forte, OK? Então é essa dica que eu dou hoje para vocês, OK? Essa aqui é a parte das costas, é aquele filete que vai nas costas, tá, pessoal? Duas vezes, uma vez no forro, outra vez nesse tecido. O que que é esse tecido aqui? Ah, esse tecido aqui é aquele tecido que você já deve ter visto, né? Que ele conforme você vai passando a mão, ele vai mudando de cor, né? É lantejolas, né? Tecido de lantejolas. É um tecido muito gostoso. Ah, só que ele é áspero, né? E eu quis fazer, já que é carnaval, né? E é brilhoso, eu quis fazer com esse tecido Ele é áspero, então a gente vai usar de forro Uma malha, uma malha fininha, uma malha gostosa Pra esse ah, tecido áspero aqui Não estar pegando no pelo, na pele Dos nossos bebês de quatro patas e causando alergia Este aqui é a nossa alça, tá? Duas vezes no forro, na malha, né? E duas vezes no tecido principal, ok? E esse aqui é o nosso cos, uma vez no forro e uma vez no tecido principal, ok? Essa peça é exclusiva e vai para o pessoal do grupo temático, esse mês de janeiro, tá? E... Eu também vou usar, não tem um molde, mas isso não é segredo para ninguém Eu acho que isso valoriza muito a saia, os vestidos Eu vou usar duas saias de tule, tá? Então, o um molde, você pega qualquer molde da animania e de saia, né? E corta duas saias de tule, tá? Pra gente estar tá franzindo e colocando embaixo da nossa saia principal, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa roupa de carnaval ok então bora lá vamos fazer a nossa peça então vamos lá aqui nós vamos começar com a nossa saia tá as nossas saias aqui então vamos lá vamos começar com elas você vai juntar né as saias aqui costurando uma a uma cuidando com a cor e passar uma costura aqui e vai juntando, sempre cuidando com a cor, porque depois a gente vai a colocá-las juntas, né? Vai dobrar elas, e a cor verde tem que ir na cor verde, cor azul, cor azul. Pra gente tá costurando o biquinho delas aqui, pra dar acabamento, ok? Então, bora lá. Sempre cuidando avesso com avesso, direito com direito, tá, pessoal? Então, você vai juntando, uma a uma, né? junta todas as partes aqui não tem segredo, é fácil de fazer é rapidinho, vai juntando uma a uma aqui tá bom gente? mão à obra aí, vamos fazer as nossas fantasias aí pessoal vamos lá pessoal do grupo temático, bora fazer fantasia então aqui pessoal, a gente já fez a primeira saia, aí o que, que a gente vai fazer a gente vai seguir aqui, ó Pregando, seguindo Vamos começar com o verde, né? E depois o amarelo, o azul para daí a gente dobrar e juntar as duas saias fazendo uma só, tá? Vamos começar aqui com o verde Então, tá aqui a nossa saia, né? Tá aqui. Agora, a gente vai juntar cor com cor aqui, tá? Vamos juntar cor com cor aqui. E vamos pregando aqui, ó, fazendo os biquinhos aqui, né? A vez com avesso, direito com direito. Vamos pregando aqui, ó, fazendo os biquinhos aqui. De fora a fora, até juntar toda a saia. Cor com cor aqui, ok? Bora lá, então. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei um pouco mais de camadas na saia, porque eu quis fazer ela mais franzida, mais armada, né? Ah, é 10 camadas, mas eu acabei colocando 20 aqui, coloquei o dobro, tá? Pra ela ficar mais armada, mas vocês podem estar tá fazendo com 10, pode estar tá colocando mais camadas. Aqui eu coloquei um pouco mais de camadas na saia, Ok. E ficou assim, gente, ó. Agora, a gente vai tirar os biquinhos aqui e fazer pique na peça toda, tá? Pra gente virar a peça, tá? Fizemos pique na peça toda, a gente vai virar a peça. Viramos a peça. Se você quiser deixar assim, altinho, beleza. Já dá pra você ah, franzir e já começar a fazer a saia. Mas, se você quiser que ela fique baixinha, você pode presspontar ou pode passar com o ferro de passar, né? para ela se assentar melhor. Eu vou passar ela com o ferro de passar e já volto para vocês. Gente, não reparem o barulho de bateção. É o vizinho aqui do lado que tá em construção, né? Então, a gente tem que trabalhar. Eu tava com um pouco de pressa de fazer essa peça para vocês, para ir... Para vocês lá do grupo temático ainda em janeiro Então, eu vim gravar mesmo que eles estejam com, em construção ali, tá? Não reparem o barulho Eu vou passar essa peça e já volto para mostrar pra vocês como ficou, ok? Então, tá aqui, a gente deu uma passada, né? Agora, a gente vai até na overlock e vai franzir essa peça aqui, ok? Então, vamos lá Aí, a gente já vai aproveitar e franzir as tule também, tá? Eu já ensinei vocês a franzir aqui na overlock, tá? É, tá aqui no YouTube, é só vocês aí, nos meus vídeos, tá ali como franzir na overlock, tá bom? Então, tá aqui as nossas saias já franzidas, ok? Tá aqui elas, a tule. Agora, vamos juntar as duas tules aqui, ok? a nossa saia de tule franzida e aqui as nossas sainhas é a nossa saia colorida vamos agora pegar aqui na saia de tule nossa saia nossa saia tá pronta olha só que bonitinho ficou reserva reserva nossa saia então reservamos a saia vamos fazer o rei momo aqui o degote aqui para os nossos meninos né então é o mesmo esquema da saia uma cor de uma, uma cor de outro depois a gente junta com a mesma cor e a prega ali Faz os biquinhos ali certinho, né? Então, bora lá. a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na saia tá a gente vai passar aqui a costura aqui tá aqui a gente vai fazer pique e cortar os bitinhos. aqui a gente vai virar a peça então ficou assim tá bom então tá aqui a, o nosso degote tá pronto reserva tá? que a gente pegou um pedaço chamo a a gente vai dobrar um, uma vez para dentro outra vez para dentro e uma vez no meio vai pegar a nossa argola tá de guia e colocar aqui tá e vamos colocar Aqui no meio da nossa peça, tá bom? Vamos colocar aqui no meio, tá? Não pregamos até o final, porque depois a gente tem que virar pra dentro pra tá costurando a o, o nosso forro, tá? Então, agora, vamos pregar o nosso forro aqui, tá, gente? Tá? Então, o forro é o seguinte, a gente vai passar uma costura aqui, de fora a fora, deixar um lado sem costurar pra gente tá virando a nossa peça, ok? Bora lá, então. Então, aqui a gente pregou tudo, virou a peça, tá? Olha só, eu não sei se o vídeo pulou aí, virou a peça... Por que o forro de malha? Porque esse tecido aqui, onde tem lantejoula, ele não é confortável. Estão vendo? Eu não acho confortável pra ficar direto na, no, no pelo ou na pele dos nossos bebês de quatro patas. Então, a malha, ela já é mais confortável. Então, isso vai proteger né, os nossos bebês de quatro patas. Tá bom? Então, vamos prespontar. Ficou assim, olha só, reserva. Vamos fazer as nossas alças, então, pessoal. Bora lá fazer as nossas alças. Mesma coisa, tá? Em malha, o forro, já expliquei para vocês. Tecido aqui, a gente vai... Passaram a costura de fora a fora, deixando a parte de baixo aqui sem costurar para nós estar tá virando a peça Ok, gente? Então, bora lá Então, que a gente vai virar as nossas peças, tá, gente? Bora virar. virar as peças, a gente vai prespontar da mesma forma que a gente prespontou aquela outra peça, tá? Então, bora. tá aqui as nossas alças prontas. Tá aqui as nossas alças prontas. Aqui a gente vai colocar as nossas costas aqui, ó, tá? É só vocês observar a marcação aonde que vai as costas de vocês, ok? Então, aqui. Então, aqui a gente vai pregar as nossas costas. Bora lá, então. Então ficou assim Olha aqui atrás como ficou Reserva Vamos pegar o nosso cós Agora Vamos achar o meio do nosso cós Achamos o meio do cós Vamos pegar a nossa saia, vamos achar o meio da nossa saia. Achamos o meio da nossa saia, vamos colocar no cós. O meio... Como sempre, o nosso molde tem a marcação até onde vai a nossa saia. Então, a gente vai colocar a saia até onde ela vai aqui, tá? Tá? Essa saia vai ficar assim. Agora, vamos pregar o nosso forro, ok? Tá aqui o nosso forro. Vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui, aqui e aqui, tá? E daí, virar a peça e pregar o nosso corpo. A gente vir aqui. Vamos achar o um meio aqui do nosso cois. Novamente, a parte de cima. Achamos o meio. Vamos pegar a... Então aqui, a gente vai pregar aqui, no molde tem a marcação, é só seguir a marcação. Aqui, a gente só vai pregar no brilhoso aqui, no tecido principal, pra depois a gente tá passando o nosso forro, tá, gente? Bora lá. Aqui é o meio, vai deixar três dedos depois do meio. Esse filete vem pra baixo sempre, tá? Aqui, o meio, três dedos depois do meio. Ficou assim. Agora aqui a gente vai dar acabamento, tá? Que a gente vai virar tudo aqui pra dentro. E vai vir dando acabamento desde aqui, né? A gente vai vir dando acabamento na nossa peça. Vamos virando e dando acabamento. Aqui a gente vai alfinetar, né? Pra ficar mais fácil da gente dar acabamento, um acabamento perfeito. Então, a gente vai colocar e dobrando e colocando o alfinete aqui pra depois a gente fazer um pressponto na peça. Ficou assim a nossa peça, olha só Ficou assim, bem brilhoso, bem carnaval mesmo, né, gente? Olha só. Agora, a gente vai colocar os velcro. Então, gente, a nossa roupa de carnaval Ficou assim, ó Essa peça aqui é para as meninas, tá? Para as nossas princesas, hein? Olha só Peça fresquinha, uma peça gostosa Que elas vão poder aproveitar bastante Olha só os brilhos Olha só que chique Olha só Ok? Agora vamos acabar a peça dos meninos. Vamos lá, pegar o degote, parte do pescoço aqui, e vamos terminar. Pegamos nosso degote. Agora, vamos pegar aquela parte do degote que a gente fez, tá? Vamos achar o um meio aqui, Ó. fazemos um pique aqui no meio, e vamos achar o meio do nosso degote aqui também. É? Fazemos um pique aqui. E aqui, pique com pique, a gente vai pregar o nosso degote, tá, gente? Aqui a gente vai pregar o nosso forro, ok? Vamos colocar tudo pra dentro e vamos pregar, deixar só um pedacinho pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Então, aqui a gente vai... Por esse buraco aqui, a gente vai virar a peça e espontar, ok? E já vai aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui, ok? Então, aqui a gente colocou a os babados colorido por cima do brilhoso aqui fez um presponto não o vídeo pulou e não deu para mostrar então agora a gente vai pegar os véus ok se ficar dúvida a gente pode vir falar comigo tá mas aqui não tem segredo é só pontar aqui tá bom se ficar dúvida pode vir falar comigo agora a gente vai colocar os velcro aqui Então, tá aqui a fantasia de menino, tá aqui, na ponta, que é o que a gente vai colocar, tá bom? Ó. então, é um molde que ele vai para menino e para menina, num molde só, ok? Olha só os de, o de menino, como ficou. Esse é para menino. Então, nesse molde vai a roupa, uma peça para o menino, que é esse aqui, o colarinho, e...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 Tá bom, gente? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas, muitas fantasias pet. Esses moldes aqui vão ser o um molde bônus para o mês de janeiro, lá no grupo de WhatsApp, no nosso grupo temático, tá bom? Esse molde é um molde exclusivo, não está à venda ainda, tá? Porque é só para o grupo temático, só elas terão esse molde, tá bom? Ah, então, por hoje é só. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.